Hoje é um dia muito especial porque é a festa das borboletas. Você já vai entender. Ela é não dicas. E ajuda umas outras para divertem. Vamos nessa comigo borboleta? Eu sou uma borboleta. E você? Oh, é a Jen... Jennifer. Mas também é uma borboleta. Borboleta? sou uma borboleta. E quanto tempo? Oh, um mês. Aqui está bombando com o mundo de brasileiras. Então, era que eu comecei com tudo isto. Como foi? Longa história, Tati. Todo mundo que está aqui desde o começo, começou com uma brincadeira. Eu fui morar na Suécia e depois na China, e quando eu voltei eu criei um grupo para sete amigas. E esse grupo virou, de repente, em um mês, tinham 500 pessoas. E depois de dois anos, a gente tem mais de 2 mil pessoas dentro do grupo. Bom, é uma oportunidade enorme poder servir brasileiros que moram aqui. Eu tenho um hotel de cachorros. E elas não deixam os cachorros com ninguém a não ser comigo. Então, a Rafaela abriu portas, pra, não só para mim, mas como para todas as mulheres donas de pequenos negócios aqui. Uh, muito grande, várias portas para vários serviços diferentes. E, uh, e a gente pode servir aos brasileiros que moram aqui, que é maravilhoso. É ótimo participar do grupo, a Rafaela faz tanta coisa, ajuda tanto brasileiro, as brasileiras aqui, e eu adoro participar. É isso mesmo, brasileiro é um povo unido em qualquer lugar no planeta. É por isso que eu precisava saber um pouquinho mais nesta história. em um piquenique no parque mas em são é de Nova York, o que mais tem nesse grupo? Tati, é, são dicas para os brasileiros sobreviverem aqui. Então se a gente experimenta um salgadinho gostoso, que vendam lá no grupo, a gente vai lá e dá dica. Se a gente conhece uma boleira que faça um bolo gostoso, diferente, igual aqueles do Brasil, de brigadeiro, a gente vai lá e dá dica. É, são dicas é, das pessoas que moram aqui para sobreviver aqui. É um grupo muito forte aqui, então eu conheci através de uma amiga minha E aí eu ajudo as brasileiras cuidando dos cachorrinhos quando elas viajam Dos gatinhos, dou dicas Eu tenho uma página no Facebook que fala sobre isso Que tem toda dicas sobre cuidar dos cachorros, dos animais Sou apaixonada por isso Eu conheci o grupo faz mais ou menos uns... Três meses, sou nova do grupo, quatro meses mais ou menos eu trabalho aqui como personal chef. Eu vou na casa das pessoas e faço a comida para uma semana, para um dia, eu faço jantar, festas. Esse grupo mudou totalmente a minha vida aqui, porque é, eu fiquei conhecida com muitos brasileiros e agora eu estou fazendo a, a nossa comida, que eu adoro, entendeu? E que, que normalmente aqui eu não fazia comida brasileira, trabalhava, não trabalhava com brasileiro, trabalhava só com americano, com grego, com italiano, uhum. mas agora não, agora eu estou fazendo a comida brasileira, que eu adoro. O grupo tem sido muito bom para mim, eu tive amigos de verdade, clientes, pessoas especiais que entraram na minha vida, e com, com o grupo cada, cada dia, assim, vai crescendo, e eu tô crescendo com ele, porque eu tô acompanhando o pessoal, tem curtido o meu trabalho. Às vezes eu chego num, num local, alguma loja brasileira, ou conheço alguém. Você é gislaine! Nossa, eu me sinto. Nossa, sou uma, sou uma simples borboleta. borboleta. Mas o grupo pra mim realmente foi muito importante. A Rafa me deu muita força. Pra mim eu tenho aprendido muito, cada dia mais com o grupo, Isso tem sido muito legal pra mim. Tati. E é quem entrou no grupo. Eu sou tomar babarita no grupo de Nova York. Até a próxima rodada do programa Seis diferente. Fui!